Aqui é um depósito Nossa Senhora da Aparecida, né? É. Compra e venda de materiais, reforma e construção. Estou é. conversando com o proprietário. Como que é o nome do senhor? Meu nome? É. Eu, eu tenho apelido de Baiano. Baiano. É. Mas o senhor é baiano mesmo ou não? Não, eu sou mineiro, mas eu sou meu de Baiano. Ba ba mineiro de onde? Eu sou de São Sebastião do Paraíso. Uai, eu já encontrei um de eu São Sebastião. Lá. Só que eu nasci lá, nunca pôs os pés lá mesmo. O senhor, sa... fui lá. o senhor saiu com que idade? Não, era menenzinho de berço. O pai do senhor é que veio da Bahia? É o pai baiano. Como que chamava o pai do senhor? Sou Chico. Chico de quê? Francisco de quê? Chico Antônio, do Santo. E a mãe do senhor? Minha mãe? Maria, Maria do Santo. Maria do Santo. É. O pai é de Vila Velha, o estado mais velho da Bahia. Ele é de Vila Velha. Ele, o senhor conheceu ele com muito tempo, assim, viveu com ele? Porque meu pai? É. Nossa, isso, a vida inteira. Ele veio para Franca depois, e, o senhor veio como... Ele para cá, nós ficamos aqui. O pai quando veio da Bahia veio, veio de pé, a maioria veio quase de pé, bem dizer. Parava na, nas fazendas que tinha lavoura, eles arranchavam, comia milho, os fazendeiros confrontavam com eles, eles mudavam de lugar, eles vê assim. Tem uma expressão, eu sou mineiro. Hum. Eles falam que, que o mineiro é baiano cansado. Eles falam isso. Né? <risos> Isso, Porque é. quando saía da Bahia, eles tinham o propósito de chegar em São Paulo. É. Mas o estado da Bahia é muito.. O de Minas é muito grande, é né? É grande, é grande. Atravessar esse estado tem que ser. Vai Daqui quem governador Valadar tem chão, hein? Tem chão. Você o senhor conhece governador, lá governador Valadar? O governador Valadar já fica perto da Bahia. É, ué. É. Me eu diviso. Eu sou daquela região lá. É, né? É. Governador... Morei, morei em Caratinga. Eu é, conheço é, Valadares, é, é, né? Sim. Eu sou ali do leste, que é Laginha, Maiumirim, Maruiú, Maio Alto de Quetibá. Ixi, É, longe. é, é uma Quilô região. Tem chão. É 900 e poucos quilômetros. Quilô tem chão. O, o primeiro nome do senhor é o primeiro nome do senhor é o nome do senhor é baiano. É o mesmo, não é, Ninguém me conhece aqui por nome, é só baiano, só. Oh, oh, como que o senhor começou a fazer esse trabalho de não, eu comecei bem dizer do nada, né? Há quantos anos o senhor trabalha com isso? Aqui, tá, aqui vai fazer 15 anos que eu estou aqui. E o senhor começou aonde? Aqui na, na Avenida Brasil, aqui em cima. E lá o senhor ficou quantos anos lá na Avenida? Ah, não lembro. O senhor tinha que idade quando o senhor começou? Não, eu, eu trabalhei de pedreiro há 46 anos, depois que a firmia chefe isso aqui. Eu era pedreiro. Trabalhei 46 anos, fiz muita casa aqui em Franca. E o pai do senhor também era pedreiro ou não? Meu pai? É. Não, meu pai era lavrador. Trabalhava em fazenda. Em fazenda. Quantos irmãos os senhores vocês são, baiano? Irmão? É. Ah, nós é aí nove. O senhor, o senhor é capaz de falar o nome de todos? Vamos ver. Melhor ah, eu, que eu tenho que ir ali em casa pegar um dinheiro É, ali, é mas eu, eu, eu levo o senhor lá. Me fala então o nome do, dos irmãos do senhor, começando do mais velho. Mas era o Paulo Antônio, depois é do Reis, é, tinha o Tonho, Voidemar, Maria José e eu. O nome do senhor é? Não, eu não gosto de falar meu nome, meu nome é Baiano, ficou para o Baiano agora. Ninguém me conhece por nome, não adianta eu dar meu nome. Né? O senhor do. Ninguém me conhece por nome. É. Baiana, Baiana e pronto. Entendi. Então, esse material aí pro senhor, é, é, o senhor conhece a fundo, né? O que que é bom, né? Não, não, tem Janela, veneziana... Coisa, bom, despacho, bom é, bom é, tá bom, nós despacha. vem para o Bom dia. Bom dia. Como vai o senhor? Tudo bom. Como é que é o nome do senhor? Hein? O nome do senhor? Entendi. O nome? Luiz Alves Ferreira Filho. O pai dele era Luiz Alves Ferreira. É. Ele é filho. O pai do senhor é natural de onde? De Tirapuã. Tirapuã, que pertinho do, do São Tomás de Aquino. É. Que está, é, Tirapuã, eu conheci Tirapuã, tinha uma venda, duas casas, um açougue e uma igrejinha. Quando eu conheci Tirapuã. É. Mas e... ele leva é, gente para enterrar lá. Hum. Tinha gente um que saía da, das fazendas, 9 horas e chegar chegava às três, quatro horas da tarde naqueles bambui, sabe? Ah! Barrava na vara aqui, põe no ombro. Eles paravam, põe eu... o um cadáver no chão. Eu, eu tava isso aí. Quitava, fazia cigarro, depois catava de novo. E nós atrás, nós é todos meninos. <risos> é, lembra de tudo. É, lembro isso aí tudo. é um caso sério, né, Aqueles lençóis passavam inteiro, nós catávamos aqueles lençol, Ficava correndo no meio do pasto com aqueles lençolos. <risos> O pai ah. tinha é, 13 irmão, Ele mais doze. E ganhou do pai dele, que tinha só Pode nove. Vir, tá bom? É. É um caso sério. Pô, aqui a tradição. Não perguntou dormir com nada. Trabalhou bastante e trabalha ainda. A minha criação nem mistura não tinha. A mãe fazia o arroz e o feijão e falava meus filhos. Vai caçar a mistura, nós saímos no meio do café, era cariru de porco, furatacho, berdoega, <risos> é, é, aquelas pontas de abroba, como é que chama aquilo? É? Capuchá. Não. É... Aquela a, a, a ponta ah. da abóbora, a ponta da rama. Cambuquira. Cambuquira. É, é isso mesmo. Aquilo era uma mistura, não tinha mistura. Eu o povo não coragem de falar que ah, primeiro tinha faiqueiro, o... não tinha nada. Hoje mas, que é. tem. Tinha, é. tinha, tinha sim, é. tinha sim Tinha pra quem Mas não era pra todo mundo é, não. É, pra quem mas... tinha. Mas conta aqui, o senhor comeu taioba? Já comi tudo, se eu pensar na vida. Já comi uriço cacheiro, já comi tatu galinho, já comi tatu peba. Já comi uriço cacheiro. Já comi cobra. É que que é? Até eu... cobra eu já comi. Caiu, sério? Paca. Gambá. Gambá. Curtinha. É. Eu, tudo que você pensar na vida, eu já comi. Então você comeu lontra. E tô aqui, ó. Olha Quantos anos? 84. 84 anos. É o baiano. O agora eu fiz 80. E vou fazer, e agora, dia 24 de novembro, eu faço 85. É, tem muito janeiro e você E nós tá cai no forró, e ó. Ele é sabe É. Não, mas tá e de sábado nós vai, ó. Terceira é, né? idade? Hã? O grupo da terceira idade? Não, não, lá, lá, lá, lá não tem, lá não tem é isso não, lá, lá é igual, de uma mônaca do cano. Lá é <risos> <lá, risos> igual a linguiça de porco, é surtido. É surtido. <risos> é. É. Ô, sou Luiz, Oi. espera só um pouquinho, deixa eu conversar também mais um pouquinho com o senhor. Eu estou registrando a história do senhor Baiano aqui. E eu o achei Deus, bom. Seu nome é que? É Walter, não, como é que é? Não, meu nome é Baiano. Eu não falo meu nome pra ninguém ter. Ninguém não, me conhece por eu... nome. É Baiano mesmo. Não, mas você já comeu falou seu nome. Comedor de farinha. Comedor você... de farinha e rapadura. Ah. Você oh. já falou seu nome pra Olha mim. Olha lá, mim. minha rapadura. está lá em casa, guardada, ó. É, esqueci. O esse... senhor comeu paçoca, que é a rapadura socada com carne? Olha. Lá tá em Goiás, nós fazemos uma paçoca, nós punha carne seca. Punha pimenta, farinha de mandioca e punha no pilão e deixava socar. Ralava aqueles queijos velho uh -huh. e punha junto e o pilão comia a noite inteira. No outro dia nós comia aquele pó. A coisa, e come... É o trem mais forte que tem. E, come... e como é que chama isso aí? Paçoca. Não, ou o trabalhava lá? Pilão, o pilão. O bonjolo? É, o, é, o bonjolo. O bonjolo ficava é. a noite inteira socando aquilo. Destampado, é. não tinha tampa, não e tinha se, nada. E se, se caísse o rato lá, entrava no, no bolho? Eu, eu sempre falo lá em casa. É. A pessoa, quanto mais ingênua tem, mais é. a pessoa tem que ser bruta, assim, ó. Igual eu, assim. Ó. É. Tem gente que você mostra no um trem de comer, ah, não como isso não. Eu não como isso. Fala mim, Aí você tá comendo um remédio, você não sabe. É. É verdade. Ah, mas também o senhor falou o um tanto de coisa que você escatava lá, borduega. É, aquilo ali é remédio. É, então, a é coisa nativa, não nativo tem nativo. não tem nada, é coisa pura. Cariru. Cariru, Cariru de é. Porto, nós já comeu é. também. Iami. Tinha, Irami. tinha Irami. um iame rosa lá, que é, que é coisa melhor que tem para saúde, tem iodo. Ô, oh, oh, sou baiano, quando eles falavam assim, você vai na mata, o, o, a fruta que o pássaro come, você pode comer passarinho é, beliscou. É um que falar que a gente comer não dorme, né? Eu já comia, dorme normal. <risos> eu como, é como, é. Só tira o lugar que ele comer e pronto. É, é uma bom, né? Não tem um corte no corpo, nunca fiz uma operação, não tem um dedo, nunca quebrei eu um também, dedo da é. mão, nunca. Eu também, e não tem um corte. Eu também. A única cirurgia, cirurgia que eu fiz foi uma mini cirurgia da próstata. É, Até né? ontem, graças a Deus, a gente não fiz nada disso. É, né? É, eu também, é. então. Mas em março eu acho fiz... que nós precisa. É. Em março eu fiz 80 anos. Ah, é. ah, beleza. 80 anos. Que coisa boa. Ó, espera um pouquinho. Vou... É. Não, mas eu vou... É. Meu almoço tá... tá não não vai, não. O senhor bora onde, seu Luiz? Eu e uma hora eu quero conversar com o senhor, para contar um pouco de história de, de... de... de Tirapua daquela região lá. Eu fui criado lá em Minas. Umas. Ah, o Goiás. O senhor foi para aquela região na época que, que eu estava indo pro Paraná? O meu pai nasceu lá em Tirapuã? É. E de lá em Lima. Foi bom o lembrar desse nome. O armamento do Brasil está tudo em umas, viu? É perto de Brasília. é Ali o Rio. É. É perto, é perto, é é perto de Inhumas, é de, de, de Goiânia. É. Goiânia, é. é. Lá dá uns mamãozinhos. Um pouquinho mais longe, mas pouca coisa. Lá dá uns mamãozinhos, assim, se chama papaia. Eles dão nativo da terra. O pé, o pé começa a dar mamão assim e vai subindo. Chama papai, aqui não dá. Eu já plantei, não dá. É, mas aqui. E lá mas, dá nativo da mas terra. Mas por aqui, por aqui tem papai também. Mas é rala. É, é o é, é um papai maior. Né? É, é um pouquinho maior, é. tá certo. É igual abacaxi, hum. tem região que chama macaxeira. Né? E aqui pra nós é abacaxi. Se você planta macaxi, é. não vai. É, é região. É o clima do lugar. É o clima, é o clima do lugar. É clima, que Hoje a gente é é... fica com oh, Deus. Oh, é o um abraço pro senhor. senhor ó eu, eu vou continuar a história do senhor com ele e vou colocar dos dois o sou Luiz e o sou e o baiano mas o, o, o sou aí pode tirar é o Luiz é é o a Luiz idade, ó a idade é. não tem é. a idade é. não tem dezoito não anos não não não não. <risos> me fala aqui vou ficar com Deus aí. ó o um abraço pro senhor ele tá caminhando o sou Luiz o senhor falou que tinha essa irmandade do senhor. Eu queria só que o senhor me falasse o nome dos irmãos do senhor. Do... irmão meu é... tem nove. Nove. Eu mais oito. Fala o um nome desse para mim. Luiz, Divina, Valdo, Valdo, Alfeu, o João, a Gracinha, a Ivone, o Sidão. O Sidão é o caçula. O Sidão. Caçula dos homens. Dos é. homens. E das mulheres. Caçula é a Ivone. Aí Ivone. Me fala então o nome do pai do senhor, que o senhor falou que era família grande, né? Luiz Alves Ferreira. Luiz Alves Ferreira. Eu, Luiz Alves Ferreira, filho. E irmãos do, do, do São Luiz? Me fala aqui. Quem... Não, do São Luiz lá, o pai Ô, do senhor. Meus tios? É. E agora fica difícil, colega. Eu tenho que almoçar, só é comida esfria de. Ah, então eu já vou deixar para o outro dia, mas o senhor vai me falar o nome do avô do senhor. Calimério Alves Ferreira. Clarimero, Esse nome é conhecido para mim. Calimério. É. Eu faço história. E a mãe, a avó do senhor? Ela chamava Emília. Emília de... O nome dela eu completo eu não sei. Não sei. E por parte de mãe? A avó... A, a mãe do senhor, o avô... Calimério é, é o... É parte do pai. Esse que eu falei é a parte do pai. É. Né? E por parte a de mãe? A mãe da mamãe é... Era... É Manuel Barcelos. Ele é de, de, de, dessas furnas aí, dessas. Furnas é, de é, Taveira? De, de, Limeira, ali, Limeira, me chama. É aqueles bairros que tem ali, entendeu? A minha. <cười> Esses hoje estão tudo em Goiás. A família inteira. Aqui só, só tem eu mesmo. A e, casa, eu tenho... e a região de Goiás que estão em Umas? É. E eles foram para lá na época não, de, não. E, de, sete, pra, era, de 40. Era, era, era tudo menino. Hoje, hoje é tudo vovô, já é tudo velho, já, já morreu um cunhado também. Então, e lá em Umas também já não tem mais ninguém deles. Foi para Goiânia, para Brasília, Anápolis... isso para mais todo mundo. Ferreira. Esses Ferreira aqui de Pedregulho são parentes de vocês. Ah, A família Ferreirada lá. Ó. Foi um prazer conversar com o senhor e obrigado Homem. pela atenção. Certo? Obrigado Se o Deus. senhor sair na calçada de lá, eu filmo o senhor caminhando. Que eu acho chique Aqui caminhar. Descer, mas agora é contramão. É contramão, o senhor vai ter que dar a volta. Um abraço pro senhor. Um bom dia, Obrigado. Ronaldo Sattler. Ronaldo? É. Sattler? É. Eu fui. Eu uso cadeiras de rodas. O senhor deve me conhecer, você é da Franca, né? É. Mas eu... eu conheço você já faz um bom tempo, viu? Senhor? Eu estava meio pequena, é, mas você falou cadeira de rota, é, então. É, eu mesmo. já tenho 35 anos de cadeira. Oh, obrigado, senhor, viu? É. Eu vou colocar lá no YouTube essa história aí, essa conversa nossa aqui, junto okay. com o banheiro. Obrigado. Bom dia, filho, Bom dia, obrigado. Tchau. Aí tchau. É, eu vou filmar ele caminhando. É uma história bonita de família grande, né? Essa cabineta da câmera, mas ele está apressado. Aqui é o depósito do baiano, perto da caixa d'água, porque ele ali é o sinal da caixa d'água. E a Avenida Brasil ali na frente.